Chega aqui, senta aqui, senta aqui, velho. Senta aqui. Como é essa ideia aí mesmo? Peraí. É calcinha, aí. pô, que é feita de cânhamo. Calcinha feita de cão? Cânhamo, pô. Tu vai cair o que vem ser cânhamo? Cânhamo, cânhamo é. É uma estrutura. É como é que fala a estrutura Não, é. É uma parte da cannabis, pô, da maconha, da planta. Uma caçola de, de de maconha? É, uma caçola. De, de maconha não, de canha. Que é tipo as fibras que faz corda, faz as paradas. Faz de... corda, roupa. E qual é o futuro que tem uma desgraça dessa? <risos> Deixa uma... É pra deixar o usuário da calcinha um pouco... Sim, mas vem, cá é uma, é uma, vem cá, é uma calcinha ou é um cigarro? Tudo sei se crescente é a calcinha. Mas... E se fumar uma calcinha? Sério, é a altura de todo mundo, pô. Vai cada macoeiro com uma ideia doida. Vem cá, para que é que serve esse negócio? Uma calcinha velha que desmancha. É pra mijar, é? Não, pô. Ela só desmancha. se... Se tiver... Pra, ela sei lá, tem que ter uma... Um, a decomposição, né? Mas se uhum. tiver um bom trato com ela, dura mais tempo. Né? É pra... Sim, mas pra que serve uma calcinha que desmancha, velho? É pra quê? Pra véio? É Só serve pra velha, no caso. Da natureza, pô. Não pode prejudicar ela, pô. Viodegradável, é pô. É, é contra a poluição, pô. É, fala que eu lembro pra câmera aqui, Não, na moral. Pô. Fala aí. É pra, é pra evitar, evitar, pô. Evitar ah. então, o quê? Contaminação no solo. Ah, ficar... é pra evitar. Ah, Peraí, velho. Deixa eu ver aqui. É pra evitar contaminação no solo. Evita muito também hum. o efeito de puro. Ah, Foge muito. Ah. Entendi. Você é bom de matemática, velho? Não sei, velho. Não é? 8 uhum. dúzias de ovo dá quantos ovos? Não sei. Dá 100 mais 2. Então dá quantos? 102 ovos. Sei de você, eu mesmo não vou, não. Não, se quiser. 102. 102 ovos. 102. 102. 102 102 ovos. É, 102, 102. 102. ovos Eu não sei que ovo nenhum. Ah, 102 é 1, um, 2. 102. Hum, Vem cá, você é bom de matemática, então vamos lá, vou ver. Vem cá, o Vai. que é que parece mandioca, é, tem casca que nem mandioca, tem a é raiz que nem mandioca, tem aquele fiapinho dentro da, da mandioca. Que nem mandioca. E sazangue. Você sabe o que é? Que sai sangue? E é assim que sai sangue? Não. Aí pinga, velho. Não sai sangue não, velho. Não sai sangue não, senta em cima, sacada, pra você ver se não sai. Não, tá doido. Senta em cima, hoje eu, eu tô dizendo. Aí não, não tá não, velho. Sózinho. Assim.